Seja bem-vindo! Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Magistrados da Justiça do Trabalho participam de semana de capacitação. Estudos sobre ética, alteridade, direito à sociedade e solução de conflitos. Na entrevista da semana, vamos falar sobre as inovações na educação à distância com a professora e pesquisadora Dênia Machado de Bittencourt. No Pausa Legal de hoje, o convite é para praticarmos a gratidão. Fique por dentro também dos destaques do Giro da Semana e do quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso realizou a Semana Jurídica. Palestrantes de várias partes do país puderam compartilhar com os magistrados temas para melhorar o atendimento à sociedade. Veja na reportagem.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 e ainda por você estar me assistindo. Obrigada e até a próxima Dica Legal. Tchau, tchau! E na entrevista da semana, vamos falar sobre as inovações tecnológicas na educação à distância e as ferramentas que podem ser usadas no aprendizado. Os detalhes você vai conferir com a professora e pesquisadora Dênia Machado de Bittencourt. A entrevista é no próximo bloco. A gente volta já!